E vão chegando, pessoal. Vamos falar daqui a pouco com ele, essa pessoa maravilhosa que é a Alexandre Comino, que nos ensina tanta coisa boa, desprendida, é, sem ter nenhum interesse é, em favorecer só ele, mas favorecer a humanidade. Fazer as pessoas acreditarem que nós estamos muito além do no que, no que nós percebemos e faz parte, assim, de um mundo que está além da matéria. Né? A matéria é excelente, mas a matéria é tão breve, né? Enquanto que o Alexandre, ele parece que já viveu vidas, assim, de uma evolução muito grande, né? Que ele está muito além disso. Para mim, é uma satisfação muito grande. Está com Alexandre. Aliás, eu tive que esperar, viu, porque ele é tão procurado, tanta coisa para fazer, com tanto conhecimento, tanta sabedoria. Vamos ver nem quanto tempo que a gente não se vê. Faz é tempo. ótimo estar aqui com você. E é o que eu digo, eu falo mesmo por você. Faz tempo que a gente não se vê desde a Rádio Mundial, né? É vez que nós vimos, foi lá na rádio Ganhei teu livro que eu li Maravilhoso Como é que você está? Me fala Está tudo bem com você? Estou bem, estou ótimo Estou feliz de estar aqui com você E estar tá com você traz tanta lembrança né Da minha infância Nossa Do Cê... tio Zé, da sua é. família toda o, o tio Zé Você sabe que ele morreu Não soube nada, sei, sei sim então, Mas tá com a gente, está vivo, né? Dentro de cada um de nós. Tá, tá bem vivo, viu? Todo mundo, todo mundo vive na nossa alma, né? É verdade. Eu me lembro de você, quando você, você tinha o quê? uns 7, 8 anos, Alexandre? Por aí, é, por aí. A, o, aquele armário que seu pai fez, ele fez dois armários. Que, nossa, que, que habilidade, né? De lidar com a madeira, é. com a natureza aqui eu estúdio coisas que meu pai fez até hoje ó. essa essa mesa uma mesa que ele fez essas duas prateleiras ele ele que fez também na marcenaria dele foi e a casa que ele morou também fez a casa inteira. É. é tudo meu avô já era marceneiro né não, não, já vem de família é meu avô era marceneiro e aí meu pai marceneiro e eu trabalhei trabalhei com meu pai eu, é, oficialmente trabalhei cinco anos com ele na marcenaria, né? Nossa, trabalhou bastante. Então nessa nessa ocasião que você estava na marcenaria, nesse período que nós nos conhecemos quando quando o Zé tava o Zé tava lá também, né? Na Center. Na Center. Gente, eu eu ficava lá às vezes para cuidar. Foi quando eu vi, é, quando eu vi vocês que eu ia viajar, de vez em... ele foi viajar com os seus pais. Foram pra eu Europa, foi. Foram para a Europa, alguma coisa assim, Rio não foi? Janeiro. Não, para o Rio de Janeiro foi a turma toda, né? Uma família inteira, é. É, vocês, meu, sub... meu irmão, meus sobrinhos. E quando ele ia, eu dava um jeito lá na escola, que eu dava aula de trocar horário com outro professor para poder cuidar da empresa dele, olha. Nossa! E você sabe que eu falei com a Kelly esses dias? Ela agora está fazendo comida armênia, um monte de coisa, né? E eu estava conversando com ela ela falou, Tia, eu encontrei com o tio Luiz, vai fazer um ano e pouco, dois anos, não sei, faz um tempinho. Diz que ele deu tanta referência sua para a Kelly. Ela falou... Eu, ah, é, vou, é, é. é? elogiou, meu filho agora ele ele está assim sabe todas essas coisas que você maravilhosas que você está fazendo e ela falou que qualquer hora quer encontrar com você tá ótimo vai ser um prazer receber a Kelly é. sempre viu e dizer que tantas coisas na nossa vida mudou mas mudou acrescentando né Alexandre é sempre né eu acho que a vida escola, a vida é um aprendizado, e quando a gente consegue chegar nesse lugar, tudo que vem, vem para melhor, tudo que vem, vem para a gente crescer, para a gente aprender. Eu vi que o, o nosso tema é sobre essa atualidade toda, essa mudança toda, o momento que a gente está vivendo, esse período, e a crise é uma ela é uma ótima oportunidade para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ir com outro nível de consciência, e ao mesmo tempo também... Para muitas pessoas, é a maior dificuldade que existe na vida, porque a, a crise e todas essas mudanças, elas trazem um fato, né? Que a vida é impermanência né? E aí, quando a gente tem uma pandemia e tudo, isso fica evidente, né? A gente é obrigado a se adaptar, a entender, a, a enxergar o mundo com outros olhos, a partir de outros lugares, como é que a gente pode entender. E a espiritualidade, né, Arda, é. você que fala tão bem sobre essa espiritualidade, que nos dá essa oportunidade de atravessar o caos com uma certa, uma certa paz de espírito, assim, quando a gente encontra o nosso centro, né? É verdade. A crise, assim, né, do nosso ponto de vista, é a fase onde a pessoa vai ter que parar e pensar. O que que eu estou fazendo aqui? Porque muita gente, Alexandre, você sabe disso, ela não vê mais caminho pela frente. É como se a crise colocasse uma barreira na vida dela. E ela não percebe que não é a barreira, é ela que está colocando, porque ela entrou numa situação confortável, na zona de conforto. E a zona de conforto é assim, eu estou na rede, eu não sei ir para cama. Mas também se eu for para cama, eu vou para onde depois? Eu parei com tudo. A pessoa quer voltar para a rede e não vai voltar ah, mais. Não tem para onde voltar, né? Arca? Não tem. Tem para voltar no único lugar. Ela tem para voltar dentro dela. Ela começar a questionar o, o, o que ela está fazendo aqui. Será que nós viemos assim? Blá, blá, blá? Caiu aqui, os pais treparam, fizeram sexo. Desculpa, eu falo trepar mesmo, né? Eu aí sou à vontade. Aí... <risos> Você sabe como é que eu sou, né? Daqui. Você me conhece. <risos> <risos> eu não fico com. É. Ótimo. Né? é. E de repente nós... foi lá o DNA, células e nós é programado. Sabe? as pessoas têm medo de questionar, né? E quando encontram o Alexandre da vida, pessoas assim, iguais a é nós, cada um dentro de, um, de, um, de uma fonte, mas até chegar no mesmo, né? É, é, formar aquele triângulo da união, né? aquele ângulo da união, chegam no mesmo local, é, é, as pessoas falam, nossa, mas isso existe? <risos> é, a gente... A gente não é educado né? para ter essas percepções sobre a vida, toda a construção social mais tradicional foi feita para cada um ter um emprego, uma família tradicional e pagar imposto. E aí Sim. quando a pessoa termina uma faculdade, arruma um emprego, ela acha que está tudo certo, tudo resolvido e quando ela foi entender que a vida é um constante movimento de permanência e que a qualquer momento a gente pode perder totalmente a nossa estabilidade, perde-se o chão se, a gente, se você não tiver um, um preparo é, espiritual, se não tiver um olhar para dentro, se não tiver um centramento e principalmente se não tiver disponibilidade de novos olhares para a vida, né? porque a gente precisa constantemente de novos olhares para a vida. Esses dias eu tava pensando muito na trajetória de vida, na jornada de vida da águia. Diz que aos 40, aos 40 anos a Sim. águia já está com as unhas muito grandes e já, já não serve mais para como presa e o bico dela também está enorme. Então aos 40 anos ela se recolhe, ela arranca as unhas, ela arranca o bico, arranca as penas e ela renasce. E eu acho que isso é um movimento constante. Principalmente a gente tem períodos de. a gente tem momentos na vida, né? Então tem todo um momento que você está se descobrindo uma, uma individualidade, quem é você na adolescência. E aí, depois da adolescência, você quer descobrir para onde que você vai, dentro de uma, de, uma, de uma realidade tradicional, qual é a profissão, se vai casar, se vai ter filho, o que é que vai fazer, e de repente parece que a pessoa chega no. no alcançou um objetivo, e aí chegou, na, chegou naquele objetivo, senta e fala: Pronto, é, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz, agora eu vou ficar sentado aqui até uma aposentadoria e tem um momento da vida que é um momento muito decisivo ou você escolhe arrancar o bico, arrancar as unhas e renascer ou você ficar esperando a morte chegar com o Jíliar Seixas. Não, seja, eu eu não, vou eu vou então, é, eu ia falar no Seixas, ele Então, sabe que eles não sabem? É, as pessoas não param para pensar na história da águia Assim, imagina a dor que não é para aquela águia fazer tudo aquilo. Né? É, é, o renascimento é infinitamente doloroso. Outro dia eu tenho aqui um grupo de estudos né, que a gente trabalha com a terapia então estou sempre agrupando pessoas maravilhosas tal, e a gente faz um trabalho muito bonito. E eu estava falando de repente me deu um negócio na cabeça aquelas coisas que vem, né Alexandre, que você conhece bem. Aliás, você mais do que ninguém, né? Aí me vem assim, sobre a Bona da sagrada e sobre o calvário, né? E Jesus carregando a cruz. Eu olhei para o pessoal e falei, mas Jesus ele não carregou a cruz externa. A cruz que ele carregou foi aquele que ele tem dentro dele, que foi o doloroso. O espinho da cabeça representa todo um sistema... Grudado que nós trazemos do pior. Ai, coisa boa falar com você, viu Armin? <risos> ah, Não é? A gente precisa muito dessa leitura metafórica, dessas metáforas de vida, né? E, é? e, a, a trajetória de Jesus ela é recheada de metáforas que precisam de uma interpretação nesse lugar. Entendendo inclusive que a, que a caminhada dele para o externo só se dá depois do deserto, né? depois de enfrentar o seu Sim. diabo O né? demônio o seu, interior O seu inferno é. E quando nós descemos para o inferno, para as trevas, para chegar a luz, me fala E a única maneira da gente se empoderar de nós mesmos da nossa sombra e fazer da nossa sombra o nosso poder em vez de continuar uma vida com medo, né? Medo de enfrentar os próprios demônios que a gente mesmo cria, né? Não, as fantasias, a ilusão, ela, ela é permeada é do quê? De demônios. Porque a pessoa, ela só se estabiliza quando ela cria essas ilusões, né? Só quando ela cria essas ilusões de que ela está estável. A estabilidade, tá o no nome, eu tenho estabilidade. Aí a pessoa se larga, porque ela não vê mais nada, ela tá estável, pronto, acabou, né? Eu, vi, eu, e... eu participei de uma do lançamento é. do livro recente, da Monja Cohen e foi aqui na livraria da vila. E ela estava falando que o saudoso professor Hermógenes, que é um dos precursores aí da Yoga no Brasil, que ele dizia que a nossa a religião tá desilusão. Quanto mais decidido, mais perto da verdade você está. Pois é, eu acho que... Cada vez que, vou, cada vez que... que você se desiludir na vida, você agradeça que está mais perto da verdade. Eu acho que é um pouco isso mesmo, né? É muito. Eu acho que nós estamos incorporando o professor Hermógenes. É tá aí, né? Já está incorporado. Já está tá incorporado, já não tem mais jeito, né? Mas, são, não é, olha, se, a gente for, se nós formos avaliar, quantas pessoas dessas bilhões conseguem nos ouvir, né, Alexandre? São pessoas que estão já abertas para essa vida, estão preparadas, estão prontas. Porque nenhuma delas sabe, porque a gente nunca sabe como vai sair daquele abismo afunilado que a, que a falsa criação nos trouxe, né? Eu, como você falou, eu vou crescer, vou fazer escola, vou fazer faculdade, casar, fazer o um juramento até que a morte os separe. Ainda bem que a morte não é física, né? É o renascimento. <risos> <risos> Doei, já passei algumas vezes por essa morte aí. É mesmo? Mas me conta um pouco disso, como é que foram as coisas aí para você? Para nós, né? Para nós que estamos aí todos juntos. Tudo é morte, né? Cada vez que a gente sobe de nível, que a gente alcança um nível maior de consciência, a gente tem uma morte que ficou para trás. A pandemia foi uma morte incrível, uma morte deliciosa na minha vida, essa pandemia toda. A gente até se sente culpado de estar tá se redescobrindo, se reinventando e olhando a vida por outros olhares no momento, que é um momento também, e isso não diminui o meu respeito por toda, por toda a dor, eu também perdi parentes na pandemia, perdi muita gente, Sim. mas a vida é algo maior, né então a gente precisa muito olhar de um plano maior, então a morte a morte é sempre de algo pequeno. A cura de uma dor é uma morte, né? Então, tem muita coisa em mim que precisa morrer. Precisa morrer, por exemplo, as crenças limitantes, os valores que vem do meu pai, por exemplo, que já não me serve mais, precisa morrer os valores da minha mãe, os valores de religião na sociedade. É morte, tá tudo dentro da gente. E você tá falando desse funil, desse afunilamento. A nossa alma, ela sabe tudo, né, Armin? Sabe. Mas quem quer chegar à alma, me fala. Por quê? Nós, tá, nós estamos vindo com crença, já né? milenar Milenar não sei, é milenar De quatro, cinco anos, mil anos atrás, seis mil uh, Põe Abraão, põe não sei quem, põe esse, põe aquele Aquele que, é, que só o que presta é a família, né? E, e o, o modelo de família, né? Deus o modelo de família Em detrimento da sua felicidade, né? Então, não é. importa se você está feliz, o que importa é seguir o um script, seguir o um roteiro e? e a gente está vivendo um momento de muita liberdade, sim. né, com relação a esses modelos. Estamos sim. Né? É um momento de, muito, de muita libertação. Mas então, pra e onde? é um modelo que gera ódio, não é um modelo que gera ódio? Imagina, você pode gostar de uma pessoa e não quer mais, não quer mais conviver com ela no dia a dia. Ali, você tem direito de dar, falar, olha, chegou, parou. Eu vou estar com você em outros momentos, de uma outra forma. De outra... Eu estou falando assim, de, um, de uma relação de casamento, essas coisas, né? Mas a vida continua para mim agora num outro caminho, numa outra vertente. Você não pode fazer isso, você tem que fingir que você está feliz odiando. Porque você conviver com quem você não está mais se adequando, gera o quê? busca gosto muito de um livro que se chama A Alma Imoral do e ali ele fala né que isso é você ser fiel a algo que agride tua alma isso traz isso traz uma infidelidade com você né com a tua verdade com a tua alma né então às vezes para man... às vezes a pessoa faz um juramento e para manter ela mantém esse juramento em detrimento da própria verdade da própria realização né uhum. então é muito importante saber qual é a sua verdade qual é a sua alma e é isso de, tem que ter muita força né para arrancar esse bico arrancar essas garras todas e nessa nessa metáfora da águia tem um livro excelente também a águia e a galinha do Leonardo Boff, é. que eu tenho certeza que você já leu esse também e ele fala dessa metáfora de uma águia que cai dentro de uma fazenda e essa águia é recolhida pequenininha num galinheiro e ela é criada como galinha e ela vive como galinha. E um dia chega lá, chega lá um ecologista e está visitando a fazenda e ele fala, o que está fazendo aquela águia? E, ele fala, o, e o fazendeiro fala, não, aquela não é mais águia, ela, agora ela é galinha porque eu criei ela como galinha, criando um galinheiro, agora ela cisca e ela tá bicando o chão, porque eu criei ela, mas isso não é uma galinha, isso é uma águia, tem a natureza de águia, tem a força da águia, ele falou, não, essa, essa não é mais águia, é galinha, e aí ele fala, vamos Tom, ver, e sobe no alto do penhasco com aquela águia enorme, e levanta ela e ela abre as quando ela abre a asma, ele joga ela e de repente ela sai voando, e é um pouco essa nossa história, né, a nossa alma é águia, mas a gente muitas vezes vive como galinha em detrimento do corpo, da materialidade, dessas exigências de viver seguindo, segundo um script e às vezes seguindo uma doutrina, que muitas doutrinas também são encapsuladas, são jaulas, né, são. de adestramento de pessoas, não é, São. Adestramento é, é o que você falou, né? É igual aquele cão condicionado. Eu, esteja ou não com fome, eu vou comer às 11 horas da manhã. Se aquele alimento não vier às 11 horas da manhã, eu entro em pânico. Entendeu? Independente da fome, independente de querer, ele foi condicionado. E e esse... é, história, é, é uma história de doutrina, né? Doutrina, é de crenças. De doutrina. É muito curioso como... como... Eu acredito nisso, né? que todas as espiritualidades elas se encontram no mesmo lugar de despertar de consciência. Eu citei o Hermógenes, o professor Hermógenes ele falava muito que para ele Jesus é um yoga, porque o conceito do yoga é você ir ao encontro de si mesmo, se unir com você mesmo, então, existem muitas filosofias de espiritualidade que nos levam para um despertar da nossa alma, mas nem sempre a religião propõe isso, principalmente pela parceria tradicional de religião e Estado, que tem o interesse de criar ovelhas, né? enquanto Jesus é um leão, né? o leão de Judá, e aí a gente acaba se perdendo na história da ovelha e não sabe é. onde é que está a alma, que é leão, a alma Eu que é águia e a alma que é viva. E o que que ele fez? Ele falou, eu posso ter nascido aqui, mas eu não sou o que eu nasci aqui. Quem, eu nasci, quem nasceu aqui, né? Eu sou o leão, eu, sou, eu não sou a ovelha que vai seguir um pastor. Eu sou a divindade em mim e tchau e bênção. Vou lá pra... mestre, si né? mestre de si mesmo, né? de é. Ele, escolheu, ele... O fato de você nascer numa num pedaço de terra não quer dizer que você seja aquela cultura e aquela terra. Você vai reencarnar em algum lugar, né? E que é uma história assim que até eu tenho eu tenho assim uma uma informação interna, né? Do porquê que nós vamos reencarnar através daquelas criaturas que são nossos pais. E, e, normalmente, um deles passa a ser até como se fosse um obsessor de outras vidas e a gente vem com eles também, viu? Isso veio na minha cabeça já. <risos> Mas, né? Uma outra história. Não, é, as cabeças malucas. Hã? Não, nós mesmos nos tornamos é. obsessores de nós mesmos é. com as ideias obsessivas de construção de ego, de identidade, obsediamos... Ao, ao, objetivos que não vão ao encontro né de um despertar real, de uma felicidade, de uma alegria, de uma bondança, de uma prosperidade, então somos obsessores. Eu, eu também tenho uma teoria, Armin, ninguém é Legal. observado por ninguém... Momento, antes de obsediar-se a si mesmo, né? Porque Sim. a pessoa que está obsediada, antes de estar tá obsediada por um outro, ela já está se obsediando para abrir o campo de afinidade e a porta para esse tudo é. né? Aí vem os encostos, né? <risos> <risos> o encosto. Você casa com quem você não quer. Você tem amizade com quem você não quer poder ter. É São os encostos que você encontra. Danei <risos> Isso, né? Oi? É exatamente isso, porque a história de obsessões espiritual ela é exatamente uma reprodução desse tipo de relacionamento que a gente cria na vida. A pessoa que vive com quem não quer, que trabalha com quem não quer, que faz o que não quer e tá cheio desses encostos. Então o resultado é que na espiritualidade está igual, Está igualzinho, não tem diferença. Então ela vai continuar assim. Não adianta, Oi? Não adianta mandar. Lugar que a pessoa vai, ela tá, né? <risos> Até tá com ela, <risos> ela vai levar tá, pra onde? Vai levar junto. Tá, tá pra largar de mim, né? A no pessoa te... tá condenada a viver com ela mesmo. Gente, Meu... a maior prisão que tem é essa pessoa que tá condenada a, conviver, a viver e conviver com ela, né? Então, o que é que elas vão fazer com isso, né? Precisa curar. Meu muita Deus, coisa aí. precisa. Ainda bem que estamos nós aí, né, Ale? Ainda bem que estamos é. nós é. aí poder. Olha, olha agora, olha o ego agora. Não, o ego não, acho que é uma realidade. É uma realidade, como dizia o Gasparetto, né? A simplicidade está na gente se reconhecer e não é ficar, ah, imagina, você acha isso de mim? Não, eu sou isso mesmo, é, acabou, pronto. Eu, se sei, aceitar, é, é, né? eu se sei. Se aceitar, porque é, né? aceitar. O Gasparetto era muito bom com as palavras no, no que diz respeito a você se aceitar, porque a gente luta. Contra tudo aquilo que parece também que. Né, ó, é. O, é, é impossível a gente não ter ego. O ego zero é iluminação. Ninguém, tá, ninguém é um mestre ascensionado aqui. Então é melhor aceitar, né, aprender a conviver bem com isso aí. É. E o ego é a nossa fortaleza também com o mundo exterior, sabia? Me diga. Quero ouvir. É, é assim: se você não tiver o ego, você não coloca limite. O ego é teu limite. Olha, até aí você vem. Daqui para cá sou eu, pronto, parou, parou. Ah, o ego, ele é muito frágil nessas pessoas que a gente vê às vezes até como egocêntricas, porque é diferente. O egocêntrico, ele, ele quer sempre uma roda, uma prisão para ele estar tá no meio. Porque ele acha que está todos olhando, ele está tá comandando a todos e todos estão olhando para ele, ele. E ele não sai daquela roda, ou ele não sai daquele quadrado. E o tempo todo o pessoal olhando, ele achando que está olhando para o céu e fazendo o que ele quer. As pessoas confundem muito o egocêntrico com o carinho, autocuidado, auto amor. Algumas pessoas se sentem até culpadas. Por dedicar um tempo só para si, para se amar, para se cuidar, que é uma coisa tão importante, né? Sim, hum, é com certeza. Dois mestres desencarnados, né? O Rubens Saraceni e o Wagner Veneziani, uhum. que é que é o presidente da Madras Editora, também desencarnado. E desencarnaram muitos jovens e a morte deles, o desencarne deles, teve um impacto muito, muito profundo na minha vida, ao ponto de eu entender. Que antes de qualquer coisa, eu tenho que me colocar o cuidado com a minha saúde, o meu carinho, o meu alto amor Tem que estar em primeiro lugar E aí a gente começa a ver ó, o quanto há de confusão Porque eu preciso, inclusive, me amar antes dos meus filhos, antes da minha companheira, antes dos meus pais Senão eu não vou ter o que oferecer para ninguém, né? Sim Se você Então é não... uma diferença muito grande, né? você tem que sentir amor e o primeiro amor que você sente ele... o amor, eu não, não digo nem sentir porque o amor para mim ele supre sentimento ele tá além e, e eu acho assim que nós só atingimos ele a partir do momento que, que nós dizemos assim eu deixei de ser nós para ser eu e a partir do momento que eu sou eu eu vou lidar com nós é uma solitude né? É, é o solitário mesmo, né é o solitário, e o solitário é a águia, ela precisa se defender, ela precisa arrancar tudo que, tudo que ela trouxe e que deu um conforto durante 40 anos, vamos dizer, no caso da águia, que ela pode voar, que ela pode ver tudo do alto, e ela vai arrancar tudo aquilo para ela começar a perceber Cada renascimento dela, por exemplo, as penas começarem a nascer, ela vai sentir, ela vai sentir as unhas se recomporem, ela vai sentir o bico voltar, ela vai ter que ficar um tempo sem se alimentar para ela começar a dar valor para aquele bico voltando, o voar dela, o se libertar para dar o voo mais altos. Mas ela sabe que ela tem... As unhas para agarrar aonde ela for reposar quando estiver cansada. É assim que eu vejo. e isso... lindo, né? É. Eu, lindo. eu acho que esse, esse, essa idade, 40 anos, ela é muito simbólica para o ser humano também, né? A travessia dos 40, ela é uma travessia que a pessoa precisa, invariavelmente, se reinventar também, né? Eu pensei, é, e, isso, e acontece isso, Alexandre. Sabe por quê? Se ela não se reinventar até aí, a dificuldade vai ser maior. É a morte, né? É a morte. Vai chegar a pandemia, vamos dizer, a suposta pandemia, né? Que vai paralisar. E quando paralisou, por mais que ela tenha vencido financeiramente, socialmente, né? Nesse, nesse plano, ela, ela só viveu para isso, ela vai se ver totalmente presa, agarrada, ela vai ver o quanto ela se prendeu, o quanto a prisão dela é interior. Que com tudo que ela tem, ela não consegue abrir aquelas portas. Porque ela está com o cadeado na mão, mas não sabe onde colocou a chave. Ela está... Armin, ela, ela tá igual a pessoa com óculos na cara, procurando onde colocou, não é? É, eu faço isso, às na, na cabeça. É Você tá com a chave na mão, procurando onde guardei minha chave e cadê o... Não é isso? É. Cadê meu celular? Onde guardei minha chave? Cadê? Fica doidinho procurando. E, e aí é, é, é que a pessoa, ela, ela começa a entrar em depressão, com tudo que ela tem, ela, ela vai partir para quê? Para a indústria farmacêutica, né? Eu até agradeço que exista, porque nós precisamos ainda dela, né? Mas, de uma maneira assim... É, tipo, eu não vivo sem a farmácia, entendeu? Eu não e vivo... vai aumentando a conta, né? <risos> vai aumentando! Vai aumentando a conta e... É. O antidepressivo, que parece estar ajudando de um lado, começa a estragar do outro lado e aí a gente tem depressão, ansiedade e estresse e agora é burnout, né? É, esse burnout aí é, tá, então, o negócio tá pegando, porque a pessoa ela pode chegar a, a, ao, ao máximo do absurdo em coisas que ela pode fazer com a outra pessoa, também principalmente, porque ela, ela perdeu totalmente a noção e depois, quando ela toma o um remedinho, parece que o remédio funciona por ela, né? Ela fala o que eu fiz. E daí a pouco ela tá fazendo de novo. Infelizmente, sabe Alexandre, se essas pessoas não se cuidarem no começo, a brevidade de vida, por mais que ela fique 100 anos, mas a brevidade de vida interior não vai valer nem por 10 é o momento da pessoa aí em busca de um despertar, né, para uma espiritualidade, seja ela qual for, né, sem rótulo, sem necessariamente uma religião ou práticas espirituais, né, desde a, da meditação ou práticas de oração, de reza. Hoje está muito forte aqui na realidade urbana a chegada das medicinas da floresta, né, a ayahuasca, Sim. o rapé, o atumã que vem ao encontro de muitas necessidades de transcendência, de encontrar sua verdade, de ter um despertar. E é uma coisa é. maravilhosa, né? Mas nada disso faz um milagre. Se ela não se propuser, primeiro, a dizer eu vou arrancar minhas unhas, tirar o bico. <risos> entendeu? Né? Você, Isso aí tem que estar interno na pessoa Porque senão ela vai fazer, eu fiz tudo isso e não adiantou Sabe, é, os conflitos dela é, são os tais guerreiros que a gente chama de guerreiro Eu não gosto muito desse termo Porque quem é guerreiro ele vive brigando com ele, provocando guerras internas Ele não, criando, né? Vai criando, ele vai criando e é e, e, então, ele, os motivos que ele procura, muitas vezes são motivos que, que, que, que levam ele a guerrear para provar que ainda ele é forte, sendo que essa força é desnecessária. É uma perda de energia muito grande. Muito, muito, quando, muito. Quando você, quando a pessoa é jovem, ela aguenta, né é Mas depois de um certo período, se quiser continuar, Nessa guerra, nessa batalha, é a pessoa que acorda de manhã e diz que todo dia acorda para matar três leão Então a vida começa a criar o um leão que me quer matar, né? Pois é, até robôzinho de leão cria ah, Você veja bem, eu, eu, você me conhece, quando você era pequenininha eu já era uma pessoa adulta, né? Já era uma moça ah, Eu tô aqui inteira Eu tô inteira É um exemplo É você é um exemplo para mim e para tantas pessoas que te seguem e que lhe têm como uma orientadora na vida e eu lembro que eu era criança e você já tinha essa espiritualidade muito bem trabalhada, né? então é uma inspiração para mim, é uma honra, eu lhe honro estar aqui nesse momento com você, além de toda uma afetividade, um carinho, uma gratidão, e é um exemplo de vida, de caminhada, de trabalho, de dedicação, só de Rádio Mundial, quantos anos de Rádio Mundial agora? 23. E quando eu fui para a Rádio Mundial, eu já estava nesse mundo, eu já estava me encontrando, eu nunca fui buscar fora, né? É, nunca fui buscar em crenças, em religiões, nem terapeutas, porque comigo foi uma auto-iniciação mesmo, e era muito difícil de explicar. A ponto de querer me internar, achando que eu estava louca, né? E de uma família armênia, né Arthur? Que é mais agarrada para lições, certo? Porque não misturou. Não foi adquirindo uh, culturas diferenciadas. É, é ali, você entendeu? Aquela rigidez que vem com, a, com, com como é o nome? Cabresto. com o Cabresto e pronto. E é de uma força grande. O povo armenio tem é uma força grande, muito, uma força expressiva. Por isso que vivem em conflitos com o turco, com não sei quem, porque eles se fecharam naquele mundo, sendo que a hora que eles se expandirem, eles podem chegar. Eles são, o povo armenio é um povo... E de outras esferas, veio de outros, não é? Não é daquilo. E uma, e uma estrutura muito patriarcal, né? Então, é, é ainda mais muito. admirável, ainda. Você é uma transgressora, né, Armin? É, eu briguei para fazer faculdade, eu briguei para estudar, eu briguei para não casar, eu briguei. Tanto é que os meus ovários não aceitaram gestação, não consegui engravidar, né? É, os óvulos caíam e quebravam no momento que caíam. É, não consegui. Não que eu não quisesse, a princípio eu queria, depois não quis mais. Então tudo na vida me levou o caminho de trilhar de uma forma solitária. Mas nunca deixei de ser tia, nunca deixei de ser filha, nunca deixei de ser uma pessoa cuidadosa, até de suprir a necessidade na ausência dos meus irmãos. E tô aqui. E, e hoje estamos aqui. É é linda você, amém. Você também é lindo. <risos> Obrigado. Você, eu te admiro um tanto que você não tem ideia. Eu estava comentando isso com a Priscila. Eu falei assim, eu vejo ele porque eu vejo você. Você pensa que eu não te sigo, eu <risos> sigo. Aí eu vejo você lá na praia, você com aquelas coisas lindas, aquelas danças, aquela coisa, o teu corpo reverbera, né? A expressão é. que você coloca naquele palco. Quando você abre as portas para os orixás, quando você é abre as jeito, portas né? do Exu, maravilha. Quer dizer, quem tem a coragem que você tem de trazer esse Exu nessa fortaleza que você traz? Muita gratidão. É uma é uma espiritualidade corporal, né? É. Que atravessa o corpo, é uma, uma visceralidade Sagrada, a gente tem uma espiritualidade nata da gente enquanto bicho, né? Sim. Sabe? E Sim. isso é uma coisa que está além de qualquer doutrina, né? Algo visceral. Quando a alma comunica, e o... isso tem que passar pelo corpo, né? Passa pelo corpo. Porque ele é a força da terra, né? Pombujira é a mesma coisa. Eles são uma é fortaleza. Ele... Se nós não tivermos essa estrutura, nós não conseguimos lidar bem, como nós estamos inteiros, aqui nesse plano. Alguém está levar a gente a bomba, embora. A, e a bomba gira que traz essa força que você carrega também de transgressão da mulher, de conquista, de, de levantar essa bandeira da alma, de caminhar com a própria força com os próprios pés e isso é um exemplo assim, para tanta gente, né? essa força de transgressão, assim, de transgredir tudo que nos oprime. Né? Sim. Quantas lutas, né? Ah, não, você não vai estudar, eu não vou pagar faculdade para você. Eu falei, não precisa pagar. Eu pegava roupas lá na rua e ia vender. Ia vender... É, isso é pomagina. É. Ia vender roupa, vender barça, enciclopédias, a única coisa que eu ganhei foi um carro, quando eu fiz 18 anos, mais nada. E para levar eles passear, né? <risos> mas eu, eu, eu fiquei na minha, você entendeu? Eu não abri mão do que eu queria. Assim como você não abriu mão, mas você teve uma família mais adequada, né? Que aceitaram essa vibração, essa frequência de luz que você traz. É, minha mãe... Principalmente minha mãe, né, que desde criança me levou para o espiritismo, antes de eu conhecer a Umbanda. E o meu pai sempre trouxe um respeito muito grande pelas minhas escolhas, uma confiança né, por quem eu sou, por essas escolhas de vida todas. Né. Então eu tenho muita gratidão por essa família de onde eu venho, né, por essa ancestralidade também e que ao mesmo tempo traz muita coisa para curar também né porque Sim. Eu, ao mesmo ao mesmo tempo que minha mãe minha mãe me deu a espiritualidade meu pai me deu essa força de trabalhar de seguir a verdade de honestidade de honra de palavra mas também traz uma estrutura patriarcal forte de crença dominante tanta coisa que a gente precisa curar né muita muita é é tão forte que a mulher ela pôde usar calça comprida, mas o homem não pôde usar saia. É, é uma, é uma queda de paradigma usar saia, né? é E qual é problema mas, pergunto, Qual a diferença? Eu, o, o que que diferencia? É, né? nada, nada, nada, nada, nada, nada que diferencia é o machismo, né? Pois é, é o patriarcalismo, é o machismo, é o pra tal mim, do falo falso. É, é isso, foi uma quebra de paradigma pra mim usar saia, né? E é tão confortável, que depois que eu coloquei saia, não quis tirar mais não. É muito bom usar saia, né? Um conforto incrível. É, é. Mas o dia que meu pai chegou em casa, e tava de saia e falou, o que, que é isso aí? Ele quase teve o um troço lá, na que te viu. <risos> é, eu tive de... surpresa. E você lá de saia, tanta vontade, se abanando. E a mulher se viu confortável de calça comprida. Tem uma marca de saia que chama oh. galo solto. Como é que é? Galo solto? vontade. Ai, eu imagino. Essa só dá pra usar em casa, né? É. Ai, gostei disso, viu Alexandre? Nós estamos nos ver mais, falar bem mais, né? Poxa vida, abreviar um pouco a falta de tempo e abrir o tempo para as coisas boas, para a gente poder se ver mais, falar mais, conversar mais. Tanto para rir, para brincar, como fazer da vida uma brincadeira séria, né? É. Isso é muito importante. Nossa, nem fala. Nós temos mais. A gente. Você. A gente está falando de Jesus, né? Tem até aquela passagem que Jesus diz que o reino pertence às crianças, né? E, e é, uma, é um conflito, né? Você pensar, poxa, então. O ato de crescer é o ato de perder o reino, né? Então, que tristeza, né? Estamos condenados a perder o reino porque vamos deixar de ser criança e existe uma metáfora muito grande que é você crescer e não perder, não deixar de ser criança, porque a criança ela, ela continua existindo dentro da gente e a gente pode crescer e manter a pureza do olhar da criança e a alegria o sorriso de criança, a vida de criança, que é inclusive esse encantamento de mundo de criança que nos permite a criatividade da criança para enxergar de outros lugares, sempre com uma curiosidade de quem está vendo tudo pela primeira vez e é isso que pode curar, é, curar é. a mim, né? quem cura si cura o mundo. Cura né? o mundo. São... Mas você vê, é muito importante isso, que eu já tinha feito uma reflexão a respeito. A criança, ela traz o toque, ela quer mexer em tudo. E o adulto diz, não, aquilo você vai quebrar. Ai, para de ficar agarrando as pessoas que você não conhece, não pode, você não sabe quem é. Cuidado com aquela pessoa, não chega até porque eu não gosto dela. A mãe não gosta e a criança não pode chegar também, entendeu? Você veja bem como eles vão, como nós fomos esculturados numa desilusão para criar uma ilusão. Nós saímos da nossa... Verdade, criamos uma ilusão e nos desiludimos com o mundo né? Porque você não pode nada como criança Eu fui podada, você foi... Até que eu fui pouco podada, não fui tanto que eu... É. Eu, eu era da... Eu tinha língua grande, você entendeu? Ah, ninguém, ninguém dava conta meu, meu avô, o pai da minha mãe, ele tinha uma frase Ele dizia, não pula aí Não pula. Não, e ele pegava a gente distraído. Então eu era criança, tava na casa dele mexendo nas coisas dele, que tinha muito livro lá, né? Eu é. Aí, muito livro, e ele vinha bem de mansinho, e eu de costas, ele vinha bem de mansinho, daí ele falava, não pula, eu dava, eu dava, eu dava no, aí, aí, dá um pulo. Não pulo E eu, eu, eu tenho a impressão que ele saía rindo, né? Olha, você vê como fica na cabeça da gente? se divertia com isso. A família da minha mãe é uma família muito engraçada, a família da minha mãe, né? As tias é. da minha mãe sempre foram muito engraçadas, os irmãos, todo mundo conta muita piada e todo mundo ri muito. E o meu avô, ele era um homem muito sério, mas ele tinha uns negócios assim, dele ficar rindo por dentro, sabe? Dava susto nas crianças. E aí você pulava mesmo, né? A, todo mundo tinha medo dele, o homem era grande, e... Mas é muito gostoso. É, hoje, hoje, que pena, né? Que dó hoje das crianças que ficam sentadas em frente essa coisa que nós estamos. É, o tempo é, é todo. Isso. E elas ficam. É e, é? e, o, e o próprio sistema de ensino também, né? Ah, o é, outro é, sistema é. de ensino O quanto você perde de vida no sistema de ensino aprendendo coisas que não vai usar nunca, né? Você usa, você usa aquele negócio da geometria, o que, que você usa no Céu Sagrada? Como é que é? Fazer o, é, um, um monte de coisa lá, por exemplo, o, o logaritmo. Você usa o logaritmo? Eu fiz, fiz matemática, né, Arby? Ah, você fez matemática. Eu fiz humanas. Eu fiz é, eu fiz matemática, depois eu fiz ciência da religião, mas primeiro eu fiz técnica eletrônica, depois fiz matemática, e eu, e eu calculei tanto derivado integral, era seis, quatro, cinco calculando na unha. E, e, eu, e aí você decora um monte para calcular derivada integral, um monte de fórmula que você decora na cabeça. Agora já não lembro mais nada, mas quanto tempo eu fiquei ali? Gente, Não, o pior é que eu me formei em sociologia bem na época. Do ai 5 Hoje ninguém sabe mais o que é A5. Não, o pessoal fica. aí o que é o A-5? O, o que, então, que é. <risos> então, quem sabe é o presidente, né? Que ia colocar de volta o negócio aí. Não é não, não. Ai, gente, não, é terrível, né? Vamos combinar. Mas aí tiraram a sociologia da rede. Bom, aí quem fazer sociologia é só poder trabalhar em empresa, eu não queria trabalhar a empresa. Lá fui eu fazer geografia Toda a geografia política mudou Eu já esqueci de tudo Porque mudou toda a geografia política Mudou, né? Os que eram os tigres asiáticos Hoje eles não são nem gatinhos mais Então... <risos> Bom, eu, bem, a pessoa... A pessoa... Só da pessoa querer fazer sociologia já é perseguida, né? Eu fui Já perseguida. Já é... rotulada, né? O, o meu pai foi me buscar. Sociologia. O meu pai queria me buscar... buscar no dobs uma vez. Na época da ditadura, hein? Sociologia. Pra você ver. Eu que não entendi de quais é mesmo. Não tava envolvida. Lógico, tinha lá os meus, né? Bom, também não vou entrar nesses atributos agora. Aí nós estávamos na USP, Astor Piazzolla e Mercedes Souza. Não é que os caras cataram a gente? Eu nem tenho história para contar, viu? Eu, eu, uma vez eu fui fazer greve, passei tentar tentar me pegaram, fui parar no Camburão. Aí meu pai teve que ir lá no DOPS me buscar. Provar que a mintoriedade física, moral, política. Você não acredita que eu já passei também? Que viu? Perigo, hein, Armin? Que que perigo, foi. foi, foi parar. Lá. Graças a Deus, acho que essa força espiritual que eu tenho me livrou, viu? Senão... Que história de vida? Tenho é bastante. <risos> eu já a risada. Porque foi tanta coisa que aprendi com isso Sabe, são os ciclos e você não para, né? E você está na Rádio Mundial, qual dia, qual horário? Eu estou na rádio, quartas-feiras, às 18h30, às 6h30 da tarde E onde? Qual nome do programa? É o meu nome, é o programa Armin de Gourmandian Ah, é acho é. que está lindo o teu sobrenome <risos> Fala de gourmand, <risos> ele fala degourmet ele fala direitinho, então, porque acostumou eu, eu falo assim você quer falar degourmet dia fala primeiro degur a pessoa fala degur de aí eu falo agora você fala degourmet degourmet agora ela fala só dia Agora agora vai degourmet dia a pessoa fala <risos> você atende armin atende dá orientação para as pessoas a gente pode pode falar então, então, dica aqui para quem estiver acompanhando. Ah, legal. Eu atendo, eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, que aliás veio, eu não sei, né? mas eu garanto que foi, através de um ET, extraterrestre. Ele foi um ser de outra galáxia, que se materializou, e ele falou da medicina energética do terceiro milênio, quando eu já estava praticando a energia fria vibracional curadora, que é maravilhoso, né, ele? É uma energia que mexe com todo o nosso sistema, RNA, DNA, e, e vai curando né, todas as, as cicatrizes, os implantes que nós trazemos como deficiente, deficiente de de outras vidas, de vidas uh, atuais, de programas mentais, de tudo que vem da ancestralidade, que não é legal. Porque o que é legal a gente deixa, né? Aí dali veio a radiestesia magnética imantada, mas o que veio primeiro, a radiestesia magnética imantada, ela não é 99%, é 100% de acerto. Não é, Pri? Com certeza. É uma coisa impressionante, porque o que criou, tudo, tudo que meu que criei. O um registro da memória celular que faz parte dessa tríade, que é a medicina energética do terceiro milênio, que eu, de olhar para a pessoa, não tem para ninguém. Aí eu sei o que está acontecendo com a pessoa, eu vou nas zonas abissais. Ah, que ótimo, adoro isso. É, vai lá no fundo, mesmo, né? porque eu vivi isso, sozinha, lá com o meu mestre e na época com os orixás, com o meu mestre, que eles são todos integrados, né? não é? Oh, porque é ascensionado, não é isso, não é? Não, eles são todos, uma, é, é único. Né? Então, eu fui sendo trabalhada por eles, eu cheguei a ser levada para zonas bem... Foi mostrado tudo para mim por uma preta velha, linda, maravilhosa. maravilhosa, ela pegava na minha mão e dizia, agora nós vamos descer, descer, descer. E eu chegava naquele lugar lindo, maravilhoso, ela falava, olha bem. E eu falava, mas está tão bonito aí. E ela dizia assim para mim, olha bem, aquilo ia mudando, mudando, virava, você não tem ideia do que. Ela falava, não tenha medo, eu só estou te mostrando no mundo que você está vivendo. Isso está dentro e fora de nós. Mas você já saiu disso. E aí nós vamos subindo, mas eram coisas até chegar assim a, a levitar. Né? Ela, e ela dizia, esse é o seu mundo real. E ela sempre me, cuidou muito de mim. Ela é uma das que cuida. Mesmo não frequentando, eu sinto... E vem a força das matas, o pessoal vê, eu trabalho muito com cristais, eles conversam comigo, com pedras. Oh, Armin, plantas. eu acho que, mais, acho que mais importante do que onde a gente frequenta, é quem frequenta a gente, né? é, é. é. é. Tem é. é, gente que frequenta muito lugar, mas ninguém frequenta a pessoa, né? Você, você, você já é o lugar que todo mundo frequenta aí, ó. eu acho que isso que é o forte. Eu fui preservada até a pandemia. Eu não me expus, tudo foi assim, muito restrito, porque eu não poderia fazer disso, eu poderia correr o risco de me perder. Então, eu fui preservada com poucas pessoas, mas sempre pessoas que queriam realmente se favorecer delas, porque o importante é você se favorecer de você, não de mim. A partir da pandemia é que eu estou começando agora a pegar o rumo, porque eu sei que é o nosso momento de necessidade do planeta. É o momento que, o momento que nós Somos poucos, mas é aquela fonte de luz que pode que um tem uma fonte tão grande de luz que ele pode iluminar quilômetros e essa união de vários pode iluminar o planeta. Armin, muita gratidão por esse convite, viu? Da gente estar tá aqui, muita gratidão, lhe honro, lhe respeito, lhe vejo, lhe admiro e a mulher linda, encantadora e essa força que você traz de alma de cura para tantos todas, todos e todas à sua volta sua história de vida muita, muita gratidão pelo convite, pelo seu carinho e por essa história toda que a gente tem aí de afeto, viu? gratidão, gratidão, gratidão é o que eu posso dizer porque é tão, tão bonito e tão grande poder estar com você que eu me perco nas palavras ah te amo. Te amo. Te amo. Vamos nos ver na paz, luz e harmonia, sempre. Que assim seja. E gratidão a todos que estão aí conosco, né? Gratidão. E aos que Vamos vão vir também. Todos, todos. Tá bom. Obrigada. Viu? Muito, muitas bênçãos e tudo de maravilhoso para todos nós.